E aí, gente verde, aí gente profunda, vocês pediram muito para a gente falar aqui sobre registros acásicos, registros acásticos, registros acásticos. É assim mesmo, é, é difícil de falar rápido, mas tem esses três nomes, tá? Você já vai descobrir o que, que é e junto com isso tem um tratamento aqui para limpar os sete chakras na hora, para limpar a aura, para realmente dar um restart energético em você, para limpar... Né, Todas as cracas energéticas que você vem acumulando aí ao longo dos meses, ao longo dos anos, por tudo que você pensa, sente, pelas emoções que você carrega. Né, tudo isso vai sujando, nossa hora você vai aprender como limpar aqui. É só ficar comigo que eu já vou mostrar. Eu vou falar aqui sobre registros acásicos. Tá? Eu prefiro falar assim porque é mais fácil. Mas também pode ser acaxico ou acástico. Por quê? Porque vem da palavra caixa. Mas não é uma caixa quadradinha, tá? Aquelas que você encontra por aí. Não, é caixa. É a-k-a-s-h-a, -A tá? Essa palavra caixa, ela significa campo de energia. Ela vem lá do sânscrito antigo, que é uma língua muito antiga lá da Índia, e significa campo de energia. É como se ela fosse um. HD, é como se fosse um storage, um, um servidor, onde as, as informações de suas vidas passadas e de tudo que você já foi um dia, ficam guardadas. Então, sabe a caixa preta do avião? O A caixa é a nossa caixa preta. E os registros acásicos são as informações que estão dentro do A caixa, dessa caixa preta, ok? Agora confundi a caixa com a caixa preta, né? Muito bem, mas vocês entenderam. Então todas as informações daquilo que você já foi, daquilo que você já realizou, daquilo que você fez, estão dentro do a caixa. E com isso, cada vez que a gente volta para ter uma vida aqui na Terra, cada vez que a gente se submete a isso, todas as informações que estão lá dentro do seu registro acásico, elas vão criar as condições e o cenário perfeito para a sua alma evoluir. Então, é como se tivesse um agrupamento de informações que diz o seguinte, ó, oh, Patrícia, você não aprendeu determinado assunto lá na última existência? Consta aqui nos seus registros que você precisa evoluir ainda nesse sentido, nesse aspecto. Por exemplo, ah, curar o medo de cobra ou o medo de bicho peçonhento. Ou então, fobia de água. Ou então, uh, curar inveja, curar raiva, curar tristeza. Tudo isso são temas que você não tirou uma nota satisfatória lá atrás e que você precisa rever nessa vida para aprender. Aí, de acordo com isso, você vem com a família exata e necessária, você vem com os parentes exatos e necessários, você acaba indo morar numa cidade necessária para que você evolua. Então, tudo que acontece na sua vida, na verdade, é uma resultante dos registros acásticos, de tudo que está registrado lá. Quando você aprende a lição, ok, aparece um check lá no, no registro akáshico, dizendo, ó, oh, aprendeu aquela lição, uma próxima vida não precisa mais. Não aprendeu, uma próxima vida vai repetir até aprender. Vai repetir até aprender. Vai repetir até aprender. E nessa a gente tá nesse sobe e desce, né, como diz meu professor. Esse sobe e desce, esse desce e sobe, ele fez até uma música para isso. Então a gente fica nesse sobe e desce, nesse desce e sobe, né, e vamos indo, indo, indo e não evoluímos como deveria ser. E aí a gente tem que ficar voltando para poder crescer, para poder evoluir. Muito bem. Então aqui eu trouxe alguns exemplos só para você ver assim, comparar, refletir sobre evolução, tá? Então se na sua vida Estiver acontecendo esse tipo de coisa é porque você voltou para evoluir, para resgatar, para crescer, para se desenvolver. Nesses aspectos, também tem coisas na nossa vida que sempre são um desafio em qualquer setor. Se você tem um desafio muito grande num determinado setor, você precisa curar isso, você precisa tratar essa questão, por exemplo, falar em público falar em público é uma questão muito recorrente nas pessoas. Então, se você tem medo de falar em público, se sente travado, avaliado, julgado, e é sempre um desafio para você, você precisa curar isso. Você precisa lidar com essa questão, tratar dela e curar ela. Coisas que são consideradas congênitas. Então, se você tem algum, pro algum problema congênito, algo que nasceu já com você, ah, eu tenho uma asma que é congênita, eu tenho um problema renal que é congênito, já nasceu contigo. A gente sempre fala né, que o corpo, ele não é congênito, mas a personalidade é congênita. Então, esses traços já estavam na sua personalidade e você precisou desse corpo com essa genética para aflorar esse tipo de situação que precisava ser curada. Então, estava registrado lá na sua alma que você precisava de um problema renal, que você precisava de um problema no pulmão para desenvolver a sua alma, o seu crescimento aqui na Terra. Se você tem trauma sem explicação aparente, por exemplo, uma pessoa que morre de medo de água, que ela não consegue entrar numa praia, num rio, e ela nunca teve nenhum incidente na água, nenhum acidente na água, de onde vem esse medo? De onde vem essa fobia? Né? Então, tá lá no registro ocásico, medo de água, isso precisa ser curado. Aí quando você vê qualquer coisa que tenha a ver com água, você entra em pânico justamente pra curar. Então, às vezes sem razões lógicas. Eu tenho uma amiga que tem medo de bicho verde. Pode ser um gafanhotinho, assim. Ela chora, ela se desespera, ela entra em pânico, ela não consegue respirar e ela tem medo de morrer. Aí uma vez eu falei pra ela, assim, quando ela estava tendo a crise, eu disse, tá, mas pensa comigo, seja racional. Como que um bichinho desse tamanho vai conseguir matar uma pessoa do teu tamanho? Não é lógico. Mas é que não tem lógica, na hora a pessoa apenas sente, ela entra em pânico, ela entra em parafuso, ela não consegue fazer nada. Por exemplo, muita gente tem medo de rato, né? Muito medo de rato, inexplicável, mas não tem como um rato matar uma pessoa. Por maior que ele seja, vamos supor que ele seja desse tamanho. Não tem como, é, qualquer pessoa vai conseguir se defender do rato, né? Não tem, mas a gente tem medo, a gente corre, a gente sobe na mesa, a gente pula, a gente grita porque é uma coisa irracional, então o registro acásico ele simplesmente pula, ele é irracional, ele é, é mais forte do que você. Eu acho que a gente pode definir assim. Causa pânico e uma sensação de paralisia interna, então a pessoa paralisa, ela trava e ela não consegue fazer nada, não consegue se mexer. Envolve uma carga emocional excessiva, até desproporcional, quando o assunto está em questão. Tem pessoas assim que não dá para falar a palavra dentista. Tu só fala a palavra dentista, a pessoa já entra em pânico ela já passa muito mal, de tanto medo que ela tem de dentista. Ou então, é, sei lá, tu, tu fala, ah, fulano, vamos dar uma volta em tal lugar, a pessoa entra em pânico, não, não quero, não vou, e, e, e já começa a travar, já começa a ter sintomas, taquicardia, ansiedade, sua dor. Tá? Então, quando é muito desproporcional a carga emocional, sendo que tu não falou nada demais, tem um trauma envolvido. E esse trauma não precisa ser necessariamente dessa vida. Ele pode ser de existências pregressas e estar registrado lá no nosso registro acásico, ou akáshico ou akáshico. Então, nós temos uh, uma classe dentro da fitoenergética uh, de, de vegetais, né porque tem os puros, os niveladores, os físicos e os condutores. E os condutores são os vegetais que atuam nos registros acásicos são eles que conseguem abrir a porta para a cura entrar. Então eu brinco que os condutores são o chaveiro da matrix, né? É, são eles que têm as chaves de todas as portas que precisam ser abertas para que a planta, a energia da planta, tenha contato com o nosso registro, registro acásico. Então a erva ela tem essa inteligência, mas para ela chegar lá, ela precisa abrir a porta e o condutor ajuda a fazer isso. O vegetal condutor é que abre a porta dos registros acásicos para que os vegetais puros consigam atuar. E eu trouxe um vegetal condutor aqui que ele é um dos mais completos que existem. Ele faz quase tudo. né? Sabe aquela, aquela hashtag que tem? Fulana faz tudo, né? Esse vegetal aqui vocês vão ficar impressionados com a quantidade de coisas que ele tem. Então, o nome dele é Hipericum Perforatum, tá? É o hipérico, ou então, erva de São João. Eu gosto mais do nome erva de São João, simpatizo mais com esse nome. E ele atua em todos os chakras, né? conduzindo a cura, então abrindo as portas. O que, que ele faz? Ele limpa as formas de pensamento negativas ancoradas. Então, formas de pensamento é como se fossem ideias fixas, convicções que a gente tem na nossa mente, e o hipérico ele consegue fazer essa limpeza. Ele estimula o respeito pelas outras pessoas, abre a intuição, que é o nosso alto canal de cura, ele gera força para enfrentar desafios, ajuda a ser bom pai, buscar o destino com as próprias pernas, né? então cura dependência, ajuda a saber esperar, até audácia no momento coerente, equilibra a mente e o espírito e a ter paz, reduz arritmias cardíacas, diminui cólicas menstruais e intestinais, Elimina dificuldades de ereção, reverte padrões vibratórios deficientes, ajuda a ser efetivo, objetivo, coerente e a ter disciplina, amplia a capacidade de se comunicar com o mundo, elimina nevralgias e neuroses, cria vitalidade energética contra ovários policísticos, elimina o complexo de inferioridade, acalma o espírito, traz à tona o karma, elimina o medo do abandono, reduz a sinusite e a rinite, elimina a melancolia e os aborrecimentos e acessa os registros acásicos. Então, é só isso que, que a erva de São João faz. Por isso que eu falei que ela é uma erva super completa né, e que você deve ter em casa, porque ela faz tudo isso daqui. Se você quiser saber mais sobre as ervas, é, o livro da Fitoenergética, esse livro aqui, ele estudou 118 ervas, flores, frutos, né? raiz, sementes, que tem propriedades assim como tem o hipérico, a erva de São João. Então, se você quiser conhecer mais sobre essas 117 plantas que eu não falei, eu falei de uma só, aqui tem 118 plantas para você conhecer, é só clicar no link que está aqui abaixo do vídeo, link da descrição, e encomendar seu livro que ele chega aí no conforto do celular. A gente envia para você, tá bom? Espero que você tenha gostado de conhecer os registros acásicos, que você tenha gostado de conhecer a erva de São João. Deixo aqui um grande beijo verde para você e até a próxima.